Ao visitar as instalações do campus Inconfidentes, Roberta Daló lembra quando terminava o primeiro ano do curso técnico em agropecuária. Naquela data, as escolas agrotécnicas de Machado, Muzambinho e Inconfidentes se uniram para dar origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o IEF Sul de Minas. Esse período de transição foi muito importante assim, para nós alunos. né? Eu percebi a diferença nas aulas teóricas. Assim, o professor exigia da gente né, a parte didática, e aí com o aprendizado na, na sala de aula, era inserido na prática, no dia a dia. Né? Já a partir do seu primeiro vestibular, em 2009, o IEF Sul de Minas começou o processo de abertura de novos cursos. Então, as instituições continuaram ofertando cursos técnicos, mas já em diferentes áreas. Iniciaram com informática, e enfermagem, e aí começaram a surgir novos cursos, segurança do trabalho, cursos diferentes desses da sua origem, que era de origem agrícola. E começaram, então, a surgir, a partir desses cursos de tecnologia, cursos superiores. A partir de 2010, teve início a expansão física do Instituto. Foram criados primeiramente os campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. E em 2013, os campi Avançados, Carmo de Minas e Três Corações. Nós sempre trabalhamos muito próximos às prefeituras de cada uma dessas cidades e às empresas locais. Com isso, nós conseguimos fazer audiência nas três cidades, tá? em Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas. E é aí que nós também já passamos a incentivar a criação a, dos colegiados e das câmaras sempre para discutirmos todo aquele projeto pedagógico que estava chegando, para avaliarmos realmente a qualidade daquilo. Durante os últimos 10 anos, a oferta de cursos técnicos no IEF Sul de Minas passou de 11 para 78. Entre os superiores, a quantidade de cursos saltou de 4 para 37. Um projeto pedagógico de um curso, quando ele é criado, ele é criado dentro de certas condições, né, num determinado cenário, e é lógico que há mudanças nesse cenário né, através dos anos. Então, nós temos que atualizar os nossos projetos pedagógicos constantemente. Todos os nossos cursos são avaliados com nota 4 e temos alguns já com nota 5, que seria excelência. Estamos altamente satisfatórios na questão da avaliação pelo MEC. Apoiado no princípio da verticalização do ensino, o IEF Sul de Minas ainda oferece desde cursos de formação inicial e continuada até pós-graduações. Atualmente estão abertos 14 especializações e dois mestrados profissionalizantes na instituição, todos oferecidos de forma gratuita. A verticalização do ensino é uma grande força do Instituto Federal, desde sua concepção, que coloca que é uma obrigação nossa enquanto instituição, enquanto Instituto Federal, é ofertar ensino nas suas diferentes modalidades e níveis. O aluno ele vai começar com um FIC, né? ele vem aqui faz um FIC inicialmente, depois ele passa a fazer um curso técnico, depois ele ingressa no curso superior e vai ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação a nível de Distrito do Censo. Então ele fecha praticamente sua carreira acadêmica toda dentro da instituição. Esse é o objetivo dos Institutos Federais. Na última década, o número de estudantes matriculados no IEF Sul de Minas saltou de pouco mais de 4 mil para 41 mil alunos. A quantidade de docentes também cresceu. O número passou de 122 professores efetivos para 528. Desde sua criação, o Instituto Federal do Sul de Minas já formou mais de 90 mil estudantes. No final deste ano, Brenda também irá se formar na instituição. A servidora federal é aluna da primeira turma de Engenharia Civil do campus Pouso Alegre. Eu já pensava em fazer Engenharia Civil e aí na hora que eu fiquei sabendo que ia abrir o curso aqui no campus, eu fiquei muito satisfeita porque eu falei, dá para eu ficar, fazer tudo aqui dentro da instituição, é tudo perto de casa, eu já moro aqui, trabalho aqui. Então, a minha expectativa agora é realmente... Terminar o curso, fazer ele muito bem feito, meu TCC, e continuar no Instituto até eu conseguir me preparar o suficiente para fazer um concurso para dar aula. O IEF Sul de Minas começou a oferecer a modalidade de ensino à distância, primeiramente no campus Muzambinho, depois em todo o Instituto. Em 2009, eram 500 vagas oferecidas. Já no final de 2017, mais de 26 mil alunos estavam matriculados em 37 cursos à distância, que contemplam desde o nível técnico a pós-graduações. O EFSU de Minas ele é um instituto, comparativamente à rede, é pequeno em termos de número de, de campi, né? mas nós tivemos oito campi aqui que abraçaram a EAD. Somos os maiores ofertantes hoje de EAD na rede federal. No fundo, no fundo, a gente quer formar uma pessoa que vá transformar alguma coisa. Ela precisa ser um agente transformador na sua comunidade.